Vem cá, quer aprender matemática do zero para o concurso da PEMERJ? Para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender matemática do absoluto zero para gabaritar a prova da PEMERGE, é isso mesmo. Mas eu sei que você já tá aí com uma pulguinha atrás da orelha, né? E já tá aí se perguntando, né? Pô, Marcão, será que isso é possível, né? Marcão, mas isso é possível, né? Família, é totalmente possível. Claro, desde que você tenha acesso ao método, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP. Como o nosso aluno Elton, é garoto, como o nosso aluno Elton aplicou e está aqui, ó, assinando a posse no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, assim como você, ele tinha dificuldade, né, dificuldades com matemática e saiu do absoluto zero e conseguiu chegar lá no seu objetivo usando a tríade do método MPP. Olha aí, olha o que ele mandou para gente. Cara, é isso aqui que eu estou mentalizando para você, tá? Já estou visualizando aí o churrascão da aprovação, né? justamente no dia da assinatura lá, no dia da posse. Olha que legal. É aquele motivacional, né, para a gente começar tranquilão aqui a nossa aula. Olha que maneiro, ó. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus. E ensinamentos. Sem vocês, não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática. E o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura. hein? Agora sou PM São Paulo. Olha só, olha que legal. Então, através do método, né? resumindo a parada, através né, da nossa metodologia, ele chegou lá né, e realizou seu sonho de ser policial militar do estado de São Paulo mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Eu também quero usar né, esse método, vamos lá o que é a tríade do método MPP? já está aqui, ó. são se liga, ó, são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então, o método, resumindo a parada, é para todos. É isso mesmo. Foi através do método que o Elton chegou lá. Vamos lá. Falando aqui da triagem do método MPP, falando aqui dessas três técnicas, né? o que, que você vai aprender né, com essas técnicas no nosso curso da Pmerge, olha só, vamos lá, vou falar de cada uma separadamente para vocês. Vamos lá, você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método, e isso você vai encontrar aqui. Então se liga na parada, vamos lá. O Marcão, quero virar papai Mike, né, e eu preciso da sua ajuda. Então se liga aqui no tio Marcão, ó. vamos lá. Primeira técnica do método MPP, o que, que você vai aprender com a primeira técnica? Vamos lá. Primeira técnica, método 250 ou método das marcações. Esse é o nomezinho de batismo da primeira técnica. E com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso da PEMERG é interpretar. Cabeça de gelo. Você não é mais aquele aluno né, agoniado, aquele aluno maluco. Você agora tem um método. Então, Primeiro, você vai interpretar. Né? Então, no nosso curso, primeira coisa, interpretar. Né? Já sabe interpretar, a gente vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Né? Resolver. E para resolver, nós utilizamos a segunda técnica do método, que é a técnica R. Pô, Marcão, entendi. Então, primeiro interpreta, depois resolve. Exatamente então com a segunda técnica né o que, que significa cr estudar revisar e exercitar ó. é um ciclo de aprendizagem que você vai desenvolver no nosso curso ó. estudar revisar e exercitar então de tanto você revisar ali a matéria de tanto você né exercitar você acaba memorizando ali os macetes né os bizus que com certeza vai fazer você ganhar muito tempo na prova, porque não tem só matemática, né? tem as outras matérias. Então, com a segunda técnica, né, resumindo, você vai aprender ali as malandragens de prova. É o que vai fazer você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a cereja do bolo. Né? É a técnica 20-80, é a prática. Né? No nosso curso da PEMERG, é 20% de teoria e 80% de prática. 80% de exercício. Então, é muita, né? são muitas questões, são vários exercícios Por isso que aqui os alunos aprendem, né? E conseguem acertar 80% ou mais das questões E você seguindo a tríade do método Você vai chegar no seu maior objetivo Que é a sua aprovação Marcão, quero aprender um método Então, vamos lá Nada mais que justo, né? Agora você degustar, né? Você degustar um pouquinho do nosso método. Vamos lá, aplicando e aprendendo com o método EPP. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, né? A galera, né, que comprou o nosso curso, a galera que já estuda com a gente. Então, vamos lá. Você já conhece o método, agora vamos aplicar. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Olha aí, ó. primeira questãozinha na tela. Sem quiri kiri, corococó agora concentração total e vamos que vamos. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Legal? Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó, repete aí na sua casa, você que não sabe. Sublinhar para interpretar, ó. é um mantra, né já fixa isso na tua mente. A primeira coisa, ó, sublinhar para interpretar, vamos lá, é repetição, ó. sublinhar para interpretar método 250 neles vamos lá interpretando aqui a primeira questão ó. uma fábrica produz nos quatro primeiros dias do mês de março um total de tal tal tal tal tal de bolas esse número equivale a então família analisando aqui a primeira questão a primeira questão é uma questão sobre potenciação. É uma questão de matemática básica sobre potenciação. E ele quer saber o valor numérico né? disso aqui, ó. dessa continha aqui, ó. dessas potências aqui. Né? O tarado por conta, né? o cara que não tem método, o cara que estuda pelo jeito tradicional... Ele vai desenvolver aquela potência ali e vai fazer aquela conta, né? Vai acabar a prova, ele vai estar tá lá fazendo. Só que aluno MPP é um aluno diferente, porque aluno MPP ele tem um método, né? Então aqui, cabeça de gelo, ó. interpretou, resolve. Ó. Já sei qual é o assunto e já sei o que a questão tá pedindo. Ó. Já interpretei, beleza. Primeira etapa, né? Cumprida. Agora qual é o próximo passo? Resolver interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. No nosso curso é assim. Né? Você vai aprender a forma correta. Então, qual é a forma correta de se resolver uma questão de potenciação? É você dominar as propriedades idades. Simples assim. Falou em potenciação, você tem que saber ali as propriedades, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e somos os expoentes, né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E assim sucessivamente. Então, falou em potenciação, o guerreiro ele tem que saber, ele tem que dominar. As propriedades. Só que aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou usar um artifício. Marcão, o que é artifício? Artifício, numa linguagem nossa, seria uma malandragem. Eu vou chamar a potência 2 elevado a décima de A. Eu vou chamar essa potência de A. Por quê? Isso vai facilitar a minha vida. Ó, 2 elevado à décima mais 2 elevado à décima mais 2 elevado a décima, mais 2 elevado a décima. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa, com um somatório de várias potências iguais, você vai usar essa malandragem, você vai usar esse artifício, ou seja, você vai chamar a potência de uma letra. Ah, Marcão, pode ser qualquer letra? Pode. Então, eu escolhi aqui a letra A. Então, se eu chamar aqui cada potênciazinha dessa aqui de A, Olha o que vai acontecer, ó. Substituir, né? Então, vai ficar aqui, ó. A mais A mais A mais A. Isso daí vai dar quanto? 4A. Ó, já melhorou a parada. Só que o A é quem, na verdade? O A é 2 elevado a décima. Então, eu vou mudar aqui agora, ó. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 4 vezes A. Só que A, na verdade, é quem, ó? 2 elevado a décima. Olha como facilitou a minha vida. Só que 4 é uma potência. 4, na verdade, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso vezes 2 elevado a décima. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Vou dar o fatality agora. Ó. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base. E soma os expoentes. Então... 2 mais 10 vai dar quanto? 12. Então, aquela continha ali equivale a 2 elevado a 12. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, não acredito. É isso aí. Olha como ficou fácil usando ali o artifício. Né? A concorrência vai querer desenvolver ali aquela potência. Só que você já no curso você vai fazer vários exercícios e você já vai dominar a parada. Você já vai bater o olho né? e vai fazer caramba, eu tenho que usar aquela malandragem que o Marcão ensinou. Né? Ah, Marcão é uma coisa nova. Claro, você está vendo aqui pela primeira vez. Pô, né? É como se você desse o primeiro beijo na boca. Você está assim meio, né? meio tímido. Mas lá no curso, imagina, vários exercícios a coisa vai entrar na tua mente, né? A coisa vai entrar na tua mente. Então, primeira questãozinha foi para a conta, né? Passamos agora para a próxima questão, ó. Com certeza, esse assunto vai estar tá na tua prova, ó. Vamos lá. Analisando aqui a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Uma caixa de papelão, de forma, na forma de um prisma reto de base retangular, tem suas medidas indicadas na figura. Aí todo mundo está vendo aí a figura. Essa caixa está com 3 quintos de sua capacidade total preenchida. Deixa até eu sair daqui que ficou em cima. Né? Preenchida com sabão né, em pó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 centímetros cada uma, o número de porções obtidas será... Vamos lá. É uma questãozinha né, de geometria espacial. Né, é uma questãozinha de geometria espacial, que envolve a ideia de volume. Né? Como é que eu sei que a questão é sobre volume? Né? Pelo contexto, né? ele falou ali em capacidade Capacidade é a mesma coisa que volume Então é uma questão de geometria espacial sobre volume Então já analisei, beleza Analisou, né? resolve Interpretou, resolve Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método Que é a técnica R, né? Volume, beleza, é uma questão sobre volume. Mas volume de quê? Né? É o volume do cilindro? É o volume de uma pirâmide? É o volume de uma esfera? Nesse caso aqui, é o volume de um prisma reto de base retangular. Em outras palavras, é o volume do paralelepípedo. Tá? Na tua provinha, ou é paralelepípedo ou é cubo. Tá legal? Não viaja muito, não. Ou é paralelepípedo ou é cubo. Beleza? Vai cair um dos dois, tá? É a matemática básica ali, que não é tão básica, né? Ele fala básica, mas com certeza vai cair alguma coisa de geometria na tua prova. E é nessa parte, né, de área, né, e volume das principais figuras. Nesse caso, como eu falei, é o volume do paralelepípedo. E para encontrar o volume do paralelepípedo, é só você multiplicar as dimensões, legal? Em outras palavras, volume é igual a C L A. Né? Aí vai ajudar você a memorizar C L A: comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento vezes largura vezes altura. Multiplica todo mundo, né? E vai ser feliz, ó. Cinco, vezes 20, vezes 25. Isso daí vai dar 2,500, né? Vai dar 2,500. Então, essa é a capacidade... Centímetros cúbicos. Essa é a capacidade do paralelepípedo. Legal? Essa é a capacidade do paralelepípedo. Só que a caixa está com 3 quintos né, da sua capacidade. Então, não tem ali 2 500, né? Tem ali, na verdade, 3 quintos. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Eu tenho que pegar 3 quintos de quanto? De 2 e 500. T da multiplicou. Então, como é que eu faço essa continha aqui, ó? Quando não tem nada embaixo, é como se tivesse 1, um, tá? Tá? Então, aqui é 3 quintos vezes 2 e sobre 1. Aí, tem duas maneiras de você resolver isso daqui, ó. Você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo. E depois dividir um pelo outro ou simplificar, que é o que o tio Marcão vai fazer aqui agora. Ó, eu vou cortar aqui, ó, o 2 e com o 5, né? Então, cortando aqui 2.500 com 5, ó. Pou. Pou. Isso daí vai dar quanto? 500. 500 vezes 3 vai dar 1.500. Então, a capacidade é de 2.500. Só que ali não tem 2.500. Ali tem quanto? 1.500. Então agora a situação é a seguinte, ele quer saber quantas porções eu consigo montar né, com esse volume aqui. Aí eu vou fazer uma regra de três. Ó. uma porção equivale a 125 centímetros cúbicos e x porções equivale a 1500 centímetros cúbicos. Marcão, não acredito. Pode acreditar, filhão. Aqui, ó cruzou, ó, multiplicou, só a alegria. Ó, 125x é igual a 1.500 vezes 1, que vai dar 1.500. x vai ser igual a 1.500 dividido por 125. x vai ser igual a 12. Então eu consigo montar 12, né, porções. Legal? Então, olhando ali qual seria o nosso gabarito, letra bravo. Marco o V da Vitória e vai ser feliz. Marcão não acredito que o método MPP, né? traz realmente, né, essa facilidade, eu não estou acreditando ainda, eu estou aqui, né, aberto, porque em 20 minutos de aula, pô, já aprendi aqui tanta coisa, né, e para mostrar para você que o método, né, realmente funciona, né, eu trouxe aqui para vocês, né, coloquei aqui, melhor dizendo para vocês, um outro depoimento, eu preciso, né, mostrar para você que eu estou falando a verdade. Olha só esse depoimento né, de uma aluna nossa. Olha que bacana. Ó. Quero agradecer a Deus por ter colocado o tio Renato e o tio Marcão no meu caminho. Professores incríveis que me arrancaram o trauma que tinha de matemática. Sempre fiz provas de concursos e nunca acertei nem a metade das questões. Olha só que legal. Recentemente, fiz a prova do MP São Paulo acertando 12 de 15. Erros bestas. E a prova da PM São Paulo, gabaritei. Olha só. Obrigada, meus mestres, por toda a atenção, cuidado e disposição. É só confiar e, o mais importante, ó, seguir o método. Amo as aulas. Amo o método. Amo vocês serei para sempre aluna, beijo, muito obrigada, juntos conseguiremos, então família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, né, e aprovam, né, né a prova tá aqui, né, a prova né, tá aqui, né, que realmente o método aprova, né, os nossos alunos, se você quer aprender e ser aprovado como eles, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso, tá? Você vai levar um curso né, completo de matemática básica, um curso completo de matemática. O mais importante, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você terá o suporte ao aluno, né? O suporte, tira a dúvida do aluno. E mais quatro bônus exclusivos, né? Bônus 1 tá, um estudo dirigido, bônus 2, um e-book, né, com questões comentadas de matemática, bônus 3, um cronograma, tá, pra PEMERG, para você ter uma orientação ali do que estudar, e o bônus 4 seriam mais seis meses, totalizando um ano de acesso ilimitado. realmente, esse bônus é incalculável. E o preço, né, é só você fazer ali a continha de padaria, ó, se somarmos aqui, ó, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de e 58, né? O curso já está com uma mega promoção. Então aproveite essa oportunidade, tá? Porque ano que vem, quando sair lá mesmo o edital, tudo mais, esse preço vai mudar e um adendo tá dia 29 tá dia 29 do 12 é aniversário do MPP né aniversário de 8 anos e quem ganha o presente é você então dia 29 você terá uma condição ainda melhor para comprar esse curso então se você tem interesse tá dia 29 apenas no dia 29 do 12 de 2022, apenas nesse dia. Ah, Marcão, tô vendo esse vídeo aqui no dia 30. Já não vale mais. É apenas no dia 29, tá? Apenas no dia 29. Tá legal? Você vai ter acesso aí né, a uma condição ainda melhor. Vai ter um descontão, né? Vai ter mais um desconto em cima desse aí. Então, para você não perder essa oportunidade, entre para o grupo do WhatsApp, tá legal? Porque esse desconto vai rolar lá. Beleza? Ah, Marcão, quero comprar o curso. Então, deixa para comprar quinta-feira, dia 29. Legal? Que dia 29 vai ter uma condição ainda melhor. Ó, o preço já está bem bem bacana, né? E quinta-feira a gente vai melhorar ainda mais isso daí para você. Tá? Entra aí no grupo do WhatsApp. O Júnior tá colocando aí e aqui na descrição também vamos né, colocar para você. Beleza? Legal? E vamos que vamos. Tem mais uma questãozinha aqui pra gente desenrolar. Ó. Vamos lá, Cuchilou, cachimbo cai. Pô, Marcão, vou comprar. Entra aí no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Ó. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Ó. João tem hoje 22 anos. Lembrou que há oito anos, nesse mesmo dia do ano, sua irmã Maria disse para ele, eu tenho a metade da sua idade. Nesse mesmo dia do ano, quando Maria tiver 35 anos, João terá... Então, analisando aqui, né? é um probleminha, né? É um probleminha... Que envolve né, as quatro operações. Que envolve, né, em outras palavras, operações básicas. Você né? vai ter que fazer ali uma continha. Vai ter que somar. Hora vai ter que subtrair. Vai fazer uma continha. Né? Aí chamamos né, né, na interpretação, ali na análise, nós chamamos de probleminha. Né, que envolve né, essa questão. Probleminha. Que envolve né, as quatro operações. Legal? Então, para resolver esse probleminha que envolve as quatro operações, você vai ter que fazer uma continha. Simples assim. É uma questão argentina. Questãozinha argentina. Ganhar a Copa, mas não é nada daquilo que eles fizeram. Né? chegar até... Falta um, né? É cinco, aqui é penta. Lá é tri, aqui é penta. Então, a gente está na frente deles. Então, é questãozinha argentina. Não é nada daquilo... né? que eles pensam, né? Pô, não, não é nada daquilo. Questãozinha argentina. Goiabado, ó. Vem comigo, ó. João e aqui Maria. Ó, olha como é fácil, ó. Você vai fazer uma continha. Ele falou o seguinte, ó. Ele tem 22 anos. Há 8 anos. Então, há oito anos atrás ele tinha quanto? 14. Não é isso? Só diminuir. Há 8 anos ele tinha 14. Sua irmã tinha o quê? A metade. Então, qual é a metade de 14? Sete. fiz nada demais até agora. A pergunta é a seguinte. Quando Maria tiver 35 anos, qual é a idade do João? Aí é só você lembrar do Cazuza, né? O tempo não para. por quantos anos se passaram para Maria? ó Ela tinha sete ficou com 35 então se passaram aqui 28 anos se se passaram 28 anos para Maria com certeza se passaram 28 anos para o João o tempo não para então o João teria quantos anos? é só fazer a continha 14 mais 28 vai dar 42 então o João teria 42 anos Gabarito letra A E essa foi a nossa Última Questãozinha ah, Não acredito Que essa aula acabou É isso aí família, finalizamos aqui Mais uma aula Papo né Aproveite aí para baixar o material da aula tá? Baixe o material da aula E eu vou deixar aqui um presente para você Que é o resumo né? Que é o resumo da aula Com todas as minhas anotações então, para você ter acesso ao resumo, entre para o grupo VIP da PM, tá? da PMERG. Temos um grupo VIP e ali nós trocamos ideia, né? disponibilizamos alguns materiais. Então, vá lá para o grupo que daqui a pouco nós colocamos o resumo para você. Tá legal? Então, é isso aí, família. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se essa aula te ajudou, deixe um comentário aqui no vídeo né, de como essa aula te ajudou. Se você gostou, dá aquele likezinho. E coloca aqui como essa aula te ajudou. Beleza? Então, família, um forte abraço. Tamo junto. E matemática, ó, é o que, ó, pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.